um vídeo aí, olha só, na noite de Palmas, Tocantins estou aqui próximo à Praça dos Girassóis dando aquele rolê legal de moto passa ali contornando a praça para quem não conhece, conhecer como que é a Praça dos Girassóis dos girassóis, o pessoal fazendo caminhada aí Aqui é a avenida JK Praça dos Girassóis é muito grande aqui não é uma praça pequena é uma praça enorme e dando esse rolezinho aqui Rapaz aí do motoboy. Sei nem que moto é essa aí. E ver Eu não consegui identificar essa moto. É só das entregas aqui com um muito sucesso aqui. E vamos continuar com na a praça. E vocês curtindo essa adrenalina aí comigo aí. A adrenalina muito boa aqui andar de moto. caminhonete não sabe se vai ou se fica O cara entra na tua frente e para mesmo Entrou vai embora meu filho Entrou vai embora Deixa quem quer andar, andar nós já estamos chegando na JK JK Zona Olha o ciclista aqui ciclista ali devagar igual a lesma <risos> Agora começou uma espancadinha aqui. Tem é um negócio de seguro aqui que tá solto. Eu vou passar ali por dentro da 24. 24 é uma quadra aqui de palmas. Às vezes a gente falou passar por dentro da 24 a pessoa não sabe o que que é a 24. Aqui os entregadores estão tá em alta, aqui, muito entregador, as pessoas se acham desempregadas, não tem outra opção. Ou até mesmo para fazer um bico, né? Passar aqui por dentro da 24 aqui. A 24 aqui é um local quero ver se eu vejo um negócio dentro. É muito boa. faz parte da quadra nobre de palmas. É, eu não vi. A lâmpadazinha ali só fica piscando. Deixa eu ver se aqui sai lá. Sai. Para sair aqui. E motoqueiro é isso. Motoqueiro não precisa dar onda de certinho, essas coisas não, porque a moto não foi feita para ser certinha não. E é isso aí pessoal, vou finalizar aqui esse vídeo, deixando aquele abraço e tudo de bom pra vocês.